Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Pera, pera, pera um pouquinho... então um, vocês, vocês viram isso? Rota a vinheta de novo, a gente precisa ver isso de novo. Assim, olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu estou gravando esse vídeo como uma espécie de atualização sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro no canal. Uh, algumas atualizações mais técnicas, outras, como vocês podem ver, mais visuais. A gente vai falar sobre tudo isso hoje e também, no final desse vídeo, eu quero dar um comunicado especial para todos vocês. Primeiro, vamos às atualizações técnicas. Uh, eu, como vocês podem ver, eu estou mudando um pouco de equipamento. Provavelmente vocês estão vendo a imagem da câmera um pouco diferente. Isso é porque eu mudei de câmera. Eu estou usando uma câmera que não é exatamente nova, é uma câmera que eu já tenho há mais tempo do que a câmera que eu estava usando antes. Só que ela estava com um problema estranho de foco. A gente está vendo se ela está funcionando bem, se ela está conseguindo recuperar o foco normalmente. E Então se ela se comportar bem durante os próximos vídeos, ela vai ser a nossa câmera efetiva, a nossa câmera definitiva para os vídeos seguintes. Vocês também devem estar notando uma diferença na qualidade do áudio. Eu não sei se vocês estão vendo por aqui, mas eu vou ajudar vocês. A gente tem agora ó, um microfone de lapela. Então, é... isso é para garantir uma qualidade sonora melhor para vocês, uh, vocês não sabem, mas agora eu vou contar pra vocês, eu sou um audiófilo, sou um cara que precisa ter a melhor qualidade de som, porque pra mim som é mais importante até do que a imagem, claro que eu me preocupo muito com a imagem, tanto que eu mudei de câmera para isso, porque essa câmera que filma em Full HD, a outra filmava só em HD uh, 780, essa é 1080, não sei se eu tô certo nos números, mas é basicamente isso, Full HD, a outra era HD normal. Mas aí você pode pensar uh, com você que isso é, é, é um luxo para um canal que de um cara que grava dentro de casa, dentro do próprio quarto, uh, atrás, na frente da estante de livros, né? Uh, mas essas atualizações no equipamento, no hardware do canal, foram necessárias por um motivo muito especial que, como eu falei, eu vou falar no final desse vídeo. Então acompanhe até o final aí. Outra atualização que vocês naturalmente notaram foi, logo no início, na nossa na nossa vinheta de introdução, uh, a gente mudou de logotipo. A gente tinha um logotipo extremamente simples para quem não acompanhou o canal uh, antes e está vendo a partir desse vídeo ou está tá vendo vídeos uh, depois desse, né? Uh, a gente mudou de logotipo. Esse logotipo foi criado por um grande amigo meu, e parceiro meu também, uh, em, algumas, uh, em algumas empreitadas de, de, de vídeo em Magic que a gente faz. Esse parceiro é o Nan Marconato, também conhecido como Azengard. Ele é uh, do canal A Forja. E ele já apareceu aqui, num dos nossos primeiros vídeos, se não me engano no terceiro vídeo da série Magic e o Beabá, como o Primo Goblin. Vocês vão reconhecer ele lá, cara de cabelo preto, Primo Goblin, é ele, é o Nan Marconato. Esse foi um presente muito legal, muito generoso que ele deu pra gente. E eu fiquei muito feliz. Olha só, cara. Olha só esse logo. Olha só esse livro monstro, cara. É um livro monstro com um monóculo, cara. Eu, eu preciso fazer pelo menos uma pelúcia disso, cara, pra ter aqui e deixar na estante, velho. É muito legal. Mas como eu falei pra vocês, uh, o Namarconato e eu, uh, eu também o Renan Arnoni, também conhecido como Legendary nós já firmamos algumas parcerias e a gente está firmando mais uma agora e essa parceria começa a entrar em vigor a partir de amanhã vocês sabem o que, é que tem amanhã, não sabem? exatamente eu, Denis, o bibliotecário da Biblioteca de Alexandria junto com o Namarconato e Legendary do canal A Forja nós três vamos estar no GP São Paulo 2016 nós firmamos essa parceria a fim de captar o melhor conteúdo possível do GP para poder transmitir para vocês aí de casa. Ou da tela do celular, ou de repente, sei lá, vocês estão assistindo na casa de um amigo. Enfim, não sei porque que eu falei isso. De qualquer forma, nós vamos estar lá nos três dias, no dia 1 no dia 2 e no dia 3 uh, para cobrir o evento e vocês podem ter a oportunidade de se encontrar com a gente. Olha só que bacana! Vocês podem conhecer Denis, o bibliotecário, e os ferreiros da Forja. Eu gostaria muito de falar para vocês tudo o que a gente está planejando para o evento, mas acho que é melhor deixar a surpresa acontecer. A gente não quer spoiler nada antes da hora. Eu realmente estou me coçando muito para dizer tudo o que está acontecendo por baixo dos panos, nos bastidores, mas eu vou esperar para quando as coisas tiverem que sair no canal, tanto da Forja quanto aqui na Biblioteca de Alexandria. Ou seja, a gente vai ter o conteúdo postado nos dois canais. Então, eu estou deixando aqui embaixo um link para vocês poderem se inscrever no canal Forja. E se você não é inscrito na Biblioteca de Alexandria, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Você não precisa, mas se você quiser dar um like para dar aquela força para o canal nesse vídeo, dá um like aí. E se você planeja ir para o GP São Paulo e pretende conhecer a gente, comenta eu vou aqui embaixo. Aí a gente fica sabendo quanto a gente está afim de conhecer o pessoal do canal Aforja e o pessoal da Biblioteca de Alexandria. O pessoal da Biblioteca de Alexandria que sou basicamente só eu. Mas enfim. Mas é isso aí, galera. Inscreva-se nos dois canais para não perder o conteúdo do GP que a gente vai estar postando a partir dos próximos dias. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, prepare seus decks. Pois amanhã tem GP. Até mais!